As palavras do próprio Senhor Lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus que disse A maior felicidade em dar do que em receber A maior felicidade